Olá, eu sou a Renata e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o cadastro na plataforma da Monetize. Então eu vou te ensinar passo a passo, clique a clique, tudo que você precisa fazer, todos os dados que você precisa ter para realizar o seu cadastro na Monetize. É, eu já quero falar para você que eu tive algumas dificuldades na hora do cadastro, então pode ser que você enfrente algumas dificuldades também na hora de se cadastrar. Bem, então vamos digitar aqui na aba do Google, Monetize. Vamos clicar aqui nessa primeira opção. Aqui vai abrir o site inicial nós vamos clicar aqui em acessar e aí ele vai abrir essa página aqui de cadastro você vai clicar aqui em cadastrar-se então vamos preencher aqui aqui em login você pode criar um nickname tipo eu vou por reveloso pro e aqui nós vamos colocar um e-mail eu gravei um vídeo ensinando como criar um e-mail grátis do Google e é esse e-mail que eu vou usar aqui para se cadastrar na monetiz. Então é eu ponto Renata Veloso que nós vamos criar uma senha, confirmar essa senha e que você vai clicar aqui não sou um robô. Aí ele vai pedir, bom, no meu caso, não sei se quando você for cadastrar, vai pedir exatamente dessa maneira. Mas aqui no meu caso, ele tá pedindo pra eu selecionar as imagens que tem pontes. Então, vamos lá. Eu acho que isso aqui é uma ponte. Eu acho que isso aqui também é uma ponte. Eu acho que isso aqui tá parecendo uma ponte. E vamos clicar em verificar. Pronto. Aí vamos clicar aqui em cadastrar-se. Ai, Deus. A senha deve combinar letras maiúsculas, minúsculas. Tá, ah, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos recriar uma nova senha. Eita, que não tá querendo conferir nada. <risos> Ai, Jesus amado. Gente, eu estou aqui tentando novamente porque eu não estou conseguindo cadastrar na monetismo. Então, vamos lá, recomeçar. 10. Reveloso 10. O e-mail. E finalmente! Então, assim que a gente realiza o cadastro, a gente cai nessa parte aqui. Aí vai, é, no meu caso, aqui ele mostrou essa mensagem aqui. É sobre o hangar, mas é só clicar aqui em fechar. E aqui também você pode fechar, mas se você quiser dar uma lida aqui, né? Ele está perguntando qual a probabilidade de você indicar a monetize para seus amigos. Daí você seleciona aqui, se você não querer, né? Você simplesmente descarta. Então vamos aqui em minha conta para atualizar os dados. Editar perfil. Então aqui você vai é, terminar de preencher o seu o seu cadastro aqui então vamos aqui selecionar feminino data de nascimento bem é aqui você vai preencher com todos os seus dados aqui você vai colocar o número do seu celular seu telefone e tal aqui você vai colocar o seu endereço então eu indico que você preencha tudo isso aqui certinho bonitinho com todas as informações que ele que ele pede aqui é você clica em salvar, prontinho, gente. Devidamente tudo preenchido aqui, aí assim que você efetuar a sua primeira venda, aí você vai vir cadastrar aqui os seus dados bancários. Então, é basicamente esse o cadastro que você vai fazer aqui na Monetize. Então, como você pode ver aí, eu tive algum tipo de dificuldade na hora de se cadastrar na, na plataforma da Monetize. Então, a minha dica é, se você for se cadastrar e tiver enfrentando algum tipo de dificuldade, vai tentando, vai mudando alguma coisa, porque ali ele vai, ele vai falando o que está faltando ou o que, que você precisa fazer para realizar o cadastro. É, não desista, vai alterando os dados, eu demorei um tempão para pra dar certo pra mim, mas só que, que você vai conseguir, vai dar certo, não desiste. E outra coisa também que, é, é, que eu quero te falar é que pra você preencher todos os seus dados, certinho, bonitinho, preencha tudo, não deixe faltando nada, pra que quando você for efetuar a sua primeira venda, já, já facilite pra você o processo de recebimento da sua comissão. É Assim que você realizar o seu cadastro também, Vá lá na caixa de entrada do seu e-mail e confirme o seu cadastro. Lembrando que eu ensinei também passo a passo como você criar um e-mail do Google. Então é isso. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.